E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com a série de The Last Day, mano Só que hoje eu vou fazer diferente, eu vou trazer dicas, tá? Dicas de sobrevivência, exatamente Galera, seguinte, ó Aqui eu tô dando uma umpada aqui no chão pra conseguir colocar o meu tanque É um tanque de guerra, aparentemente, cadê ele? Tanque, tanque aqui, ó eu preciso, né? É, colocar esse tanque, ó. Mas ele, tá, ele pede que o piso esteja no level 3, né? E ele tomar 3, 3 quadrados aí. É, então, tipo, 3, 3 para vertical, 3 para horizontal, né? Então ainda falta upar esses daqui, ó para cabelo, ele, tá galera? Então hoje eu vou dar dicas de sobrevivência, tá galera? Então, a primeira dica é como conseguir aí é, farmar bastante itens, né mano? Como pegar bastante recursos aí. Então o que você vai precisar? Primeiro, um pouco de comida, certo? A picareta, as picaretas tanto de madeira quanto de pedra e mais nada, mano, você tá vendo aí que eu não tô indo com roupa, com nada, né, eu tô level 43, mas ó, tô só com tênis, tá ligado, e um pouco de comida, e vamos lá, vou ensinar vocês, hoje eu vou gastar as energias, né, pra ser mais rápido, mas galera, geralmente eu não gasto, tá, eu guardo para sempre de noite, porque é de noite quando tem uns eventos, né, em vez de andar eu vou correr então, que é bem mais rápido. Então vamos lá. É, iniciando aqui, vamos dar entrar, galera, se vocês curtirem, tá, essas dicas, não se esqueçam de é, avaliar, deixando gostei, comentar se restou mais alguma dúvida que aí eu trago no vídeo posterior, beleza? Qualquer dúvida que você tiver primeiro, galera, é, eu sempre começo fazendo a limpa no mapa, tanto de zumbis, quanto dos servos né? Então, o que que eu faço? Sempre andar agachado galera, se andando agachado você consegue aí é, não chamar atenção Aí você dá um golpe nas costas, ó E já derruba o, o zumbi ou o lobo, né? O servo você pode ir por, pela frente, ó Eu Tô de frente com ele e ele não corre Mas zumbi, você não pode fazer isso, tá? Então já chega aqui, ó Já peguei Peguei aqui o recurso Então vamos lá, ó Sempre pelas costas dos zumbis, tá? Porque o dano vai ser maior, ó roaming zumbi, esse daqui ó é um golpe letal, agora se for aquele fast, aquele que corre rápido aí um golpe só não derruba, tá? só se você tiver com a, com a arma que tenha pelo menos aqui ó de dano, aqui embaixo 30, tá? no caso o remo aqui tem 20 então ele não dá um golpe fatal naqueles corredores mas nesses roaming aqui sim, o lobo ó, o lobo eu posso pegar pela lateral, mas não pela frente, tá? Peguei. Aquele zumbi eu vou esperar chegar para não chamar a atenção do outro. Esperei chegar, então já veio. Vou pegar aqui, ó, recolher. E esse daqui eu vou pegar pelas costas. Vamos ver qual que é esse daqui, ó. ó esse daqui é o roaming zumbi. Então, esse daqui é só um golpe, ó. Dei um golpe e já era. Peguei a corda, vou agachar e vou pegar aquele ali de cima. Então, galera, eu sempre começo limpando o mapa, tá? Porque aí eu fico bem à vontade aqui pra para pegar os recursos, tá? Então aqui, ó... Um... Beleza, já foi... Que tem aqui para cima... Agora eu vou pegar esses daqui de baixo, ó... Esse daqui de baixo... Esse daqui é um lobo... Um lobo também... Só uma já é o suficiente... Peguei... Aquele zumbi tá vindo ali, ó... Às vezes acontece de vir um zumbis aleatório na tela... Entendeu? E aí só aguardar ele chegar... Pra não chamar a atenção dos demais e dar duas na orelha dele, que ele já dorme. Na verdade, ele tá dormindo já, né? Ó, peguei esse daqui, vou tentar pegar esses dois sem chamar a atenção dos demais. Peguei. Agora ali embaixo, embaçou, galera. Eu vou comer essas, essas, esses berry aqui, porque eles são bem fáceis de conseguir. Eu não vou gastar os recursos mais difíceis, né? Então ali, ali agora vai ser mais difícil porque eles estão muito agrupados, né? Eles surgem de, de forma aleatória e eles estão muito agrupados ali realmente. Então vou descer um pouco aqui mais, estudar um pouco. A ideia é limpar. Ó, tem outro zumbizão aqui. Já vou, já vou pegar, ó. E aí libera o caixote ali. Já pra eu pegar o que tá dentro do caixote, ó. ó esse daí é o fast. Você viu que um só não derrubou, tá? São dois golpes, pelo menos com esse rema aqui, ó. Então vou pegar tudo. Esse daqui eu não preciso, porque eu já tenho, eu já farmei lá no no bunker A. Depois eu explico para vocês, tá? Como funciona os bunkers. Então vamos continuar aqui, ó, nossa saga de caçador. Ó, o meu tá com sede, mano. Dá uma e tomar uma água aqui, ó. Ele tá com com sede e com fome. Vou comer aqui, ó. Beleza, carne seca é bom pra caramba, é melhor do que ela, ela assada, tá? Ela recupera mais o, o life e requer menos recursos, né? A carne assada você precisa de madeira e de carne, e o a carne seca não, é só a carne mesmo, sem... Agora ali, galera, eu vou tentar isso, ó. Chamei dois pra tirar do ninho ali, né? Porque podia ter um lobo ou um fecha ali que... Meu, eles arregaçam, tá ligado? Eles arregaçam mesmo. Agora eu consigo matar esse terceiro aqui... tá vindo um... Calma aí, muita cautela. Esse momento, galera, de limpar o um mapa... É o um momento que você tem que ter calma, tá? Não adianta você se afobar... Você tem que ter calma. Só cuidado pra não ir inimigo... Não vi inimigo atrás de você quando você estiver com o life baixo, tá? Aqui, ó. Aumentar um pouco aqui. Vou tentar derrubar esse servo e ver se algum zumbi vem atrás. Ó, veio dois, veio o fast. Vou correr. Porque eu já deixo aquele, aquele mais lento pra trás. E aí fica mais fácil, entendeu? De matar aqui, ó. Matei. Vou pegar aqui. E, e, e. Caraca, tá cheio. Deixa eu fazer uma gestão aqui do... Do meu inventário, galera, isso daqui eu tenho muito já, tá? Então eu não vou pegar. E esse paninho vai ser essencial aí para as minhas próximas fases. Aí que eu vou desbloquear alguns itens e, e vou precisar disso. Então tem que eita, tá vindo grandão, tá vindo grandão, tá vendo que o... ele é maior. Ó, esse daí é o grandão. Deixa eu ver qual que é. Nossa, logo esse daqui. Logo ele. Calma aí galera, calma aí que eu vou ter que fazer um bem boladão aqui. Meu remo já tá daquele jeito. Tem que dar uma destacada aqui, ó. Esperar ele vir. Nossa, agora lascou, calma aí galera, calma aí, muita hora nessa calma, aumentar aqui meu, meu life, né, tem que derrubar ele, olha só mano, ele nunca vem, hoje que eu tô gravando ele veio, mas beleza, vamos conseguir aqui. Vamos conseguir. Só preciso recuperar um pouquinho mais. Um pouquinho mais de life. Correr bastante aqui. Correr mais um pouco. Que o golpe... Eu vou ter que comer a carne crua. Pra recuperar meu... Mas beleza. Não tem problema não. Aê. Agora sim. Tá vindo dois zumbis. Beleza. Mas esse daqui são os os mais fáceis de derrubar nossa mas que louco hein só porque eu tô gravando hoje ele nunca vem aqui nesse nessa floresta aqui que é que é mais é, mais fácil né galera em relação a esses níveis aí meu eu fui naquelas é, aquelas mais perigosas e os recursos não mudam tá e o que você acha lá nos caixotes também não é diferente do que tem aqui, tá, galera? Então, vocês podem ver que eu limpei a área. Limpei toda a área. E agora o que a gente faz? A gente deixa ele no alto aqui, ó. E vai gerenciando o nosso inventário. E ficando de olho aí, ver se não brota nem um inimigo aí aleatório aí para nos pegar. Lembrando que os inimigos, galera, eles não... A gente não luta contra eles em tempo real. É como se fosse... Somente o fantasma dele, tá? Isso vale ressaltar bastante, porque o pessoal acha que você tá jogando, em, a pessoa tá jogando em tempo real, não tá em tempo real, não, tá, galera? Então, aqui ó, vamos gerenciar o máximo possível e também pra conseguir upar de level, tá, galera? Então, já vou pegar esse bonde aqui do vídeo, ensinar vocês uparem de level aí rapidão. Então, você vê que cada machadada dá 10 de XP, tá, galera? Então, ó, se você pegar um do chão, ele é só 10 de XP, ó. Deu 10 de XP, mas se você é, for derrubar uma árvore, por exemplo, aí cada machadada é, é 10%, tá? Então aí numa só você consegue 30 e tal. que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero água, entendeu? A ideia é. Pegar todos os recursos possíveis. Então, aqui eu vou derrubar essa árvore aqui, ó. Agora, não tô no alto, tá? Eu tô no manualzão aqui. para ficar mais fácil de explicar para vocês, ó. 10, 20, 30... Deu 30. Vamos contar. 10, 20, 30, 40. Então, dá 40 de XP. Se você pegar do chão, é só 10 de XP, entendeu? Então... O importante é você fazer a limpa no mapa, tá? Faz a limpa no mapa, ó. Descarta itens que você já tem duplicado, já tem de monte, tá? Fica de olho no machado, ó. Esse machado já vai quebrar. E aí, o que eu faço? Eu faço um outro. Mas eu vou só sair desse mapa quando eu fizer a limpa geral, ó. Quebrou, tá? Então, vamos ver se eu tenho aqui, ó. Falta pedra. Eu vou pegar as pedrinhas do chão, tá, galera? Vou pegar as pedrinhas do chão que fica mais fácil, ó. Um. Cadê pedra? Aqui, ó. Dois. Falta mais um. Três. E aí eu faço mais um e subi de nível. Vocês viram, né? Já subi de nível só nisso daí, ó. Level 44. Agora eu continuo, ó. Eu tenho que fazer a limpa no mapa, galera. A limpa mesmo, tá? Fazer a limpa que aí você ganha um XP... Absurdo. E aí, seu progresso é bem mais rápido, tá? Seu progresso é bem mais rápido aí. Vamos lá, ó. Inventário cheio. Então, vamos comer essas duas cenoritas aqui. Que eu acho que a gente não vai entrar mais em nenhuma situação de risco. E vamos pegar mais madeira. Vamos pegar mais madeira. O que importa aqui no momento, além de pegar esses itens, né? É é o XP, né? A gente precisa de bastante XP aí. Então vamos aproveitar. Aí tá falando que o inventário tá cheio. Vamos fazer o gerenciamento do inventário. Como eu tenho muita coisa já, eu tenho acho que uns uns 10 baús. Tenho muita coisa, tenho muita coisa que eu tenho tipo 3, 4 com limite de 20, então tipo tem coisas lá que eu tenho 60. Sem. E ainda não usei. Ó, oh, tá vindo outro. meu. Ah não, esse daqui é... é um pangaré. Vamos ver o que ele tem de bom. Um, dois, três, quatro. Agora vai na muqueta. Ih! Ih, mamãe! Será que eu vou morrer? Quem morreu? Ah, ele morreu. <risos> Isso aí. Isso aí, já vamos comer aqui, ó. E aí, vamos ver o que ele, farmou de, o que ele tem de bom aqui pra, para nós, ó. Essas pedras aqui são, são boas. Aqui, ó, eu tenho, um, eu tenho um espacinho aqui. Vamos comer. Aqui, ó, eu vou jogar essa lata fora, galera, mas... Se você tá iniciando, não jogue ela, tá? Guarde, mas eu já tenho bastante. Então, para mim, o que interessa é exatamente isso daqui. Aqui eu vou equipar. Então, já abri mais um slot. Olha só. Olha como é importante o gerenciamento do, do seu inventário, galera. Vamos terminar de derrubar umas árvores? Que aqui ainda tem espaço? Não, não tem mais. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou derrubar a árvore aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, galera, mas eu acho que vai compensar, tá? Pra vocês aí pegarem as dicas direitinho de como, de como aumentar aí o XP, é, conseguir subir de level, tá, galera? Vai ser bem interessante, acredito eu. Qual que é a minha ideia? É limpar todo o mapa. Aí você fala, mas sua bag já tá cheia, sim, meu bag já tá... Cheiaço, já tá estrumbado. Agora vocês vão ver. Aqui ó, quebrou um machadinho. Em vez de eu fazer um outro machado, eu acho que ele tinha um machado. Cadê o, o defunto lá? Que eu matei no soco. <risos> Morreu no soco, mano. Ó, geralmente quando. Ah não, ele só tem de, de pedra. Não, beleza. Então agora vamos para as pedras. Exatamente, as pedras, mesmo esquema. Cada picaretada aí vai dar é, 10 de XP. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, pedra dá mais XP do que, do, que o, do que a madeira, tá, galera? Do que a madeira. Então, vamos recolher aqui. Ó. Eu poderia colocar no automático e pau no gato, né? Que nem aqui, ó. Deixar no automático. Ele já vai pegar o, o joguinho inteligente o suficiente pra saber onde tá cada recurso. Então ele já faz essa ponte aí enquanto a gente dá uma gerenciada aqui no inventário, ó. Eu sei que o mapa já tá limpo, entendeu? E aí agora eu fico só gerenciando o inventário. Mas ainda não acabou. Vocês veem que tem muita coisa no mapa ainda, né, galera? Tem muita coisa no mapa que dá pra gente desfrutar... Aí, aproveitar alguns XP é, para poder upar, né? Aproveitar o máximo possível essa viagem que a gente gastou 15, né? De, de energia para chegar até aí. Então, a ideia é a gente ir embora quando já tiver no limite do limite de tudo mesmo, entendeu? Então, isso é o que eu faço sempre. Então, aqui ó, vocês podem ver que o meu inventário. Estrumbado, né? Peguei muita madeira Peguei pedra, entendeu? Só que pedra eu tenho muito, o que, que eu faço? Jogo fora E vou farmar mais pedra Vou farmar mais pedra aqui Porque isso vai me garantir mais XP Então quando encher, você joga fora Tipo, eu sei que essa pedra eu tenho muito Então é uma coisa que eu não vou utilizar, tá, galera? Não, por enquanto eu ainda tenho muito. Quando eu precisar, eu venho aqui, pego e tal, numa próxima vinda. Então, eu tô aproveitando o máximo, como vocês estão vendo. Aqui, ó, tá acabando é, descer um pouco minha vida nesse conflito aí. Agora eu vou dar uma recuperada. Então, agora o inventário ficou cheio. O inventário ficou cheio e, pelo que eu vi, não tem mais pedra. Não tem mais pedra porque ele parou de, de, de pegar automaticamente. Aí, o que eu faço? Jogo fora e pego os matinhos e coloco no automático. Agora, ele vai recolher todos os matinhos. Ou seja, eu tô fazendo mano, uma limpa tenebrosa no mapa e tô ganhando muito XP com isso, galera. Tô ganhando muito XP. Aí você fala, ah, Oidep, é um pouco demorado, né? Olha o tamanho do vídeo. Demorado é, galera, mas compensa, tá? Compensa porque o que você tá pegando de XP aí é, vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. E é assim que meu primeiro vídeo, eu acho que eu tava level 14, o segundo tava tá no 28. Agora eu já tô no 44 e indo pro 45, mano. Pra você ver como é rápido. Se eu não me engano, o level máximo do jogo é level 80. Posso estar tá falando besteira, ou seja... Já tô na metade em 3, 4 dias de jogatina. Entendeu? Muito rápido, muito rápido. E tem muita gente que para no começo, não entende bem a proposta do jogo. Então assim eu acredito que consigo ficar entre um dos melhores jogadores aí daqui a um tempo, entendeu? Porque o pessoal tudo para e a gente vai continuando, vai persistindo. Aqui tá falando que o sinal do meu Wi-Fi tá baixo porque eu tô com a porta fechada pra não, não criar ruído externo ficar bem limpo o meu a minha voz né na gravação então ó inventário cheio beleza encheu o inventário tinha mais um pouquinho de madeira eu poderia jogar fora e pegar essas madeirinhas do chão jogar um pouco um p... tipo jogar essa daqui fora e recolher as do chão que eu ia ganhar mais XP ainda mas já tô no limite senão o vídeo vai ficar muito longo muito longo mesmo mas vocês viram o tanto de XP que eu ganhei tipo um level e meio basicamente só aí nessa brincadeira agora eu vou voltar para a minha base vou também usar o run mas eu como eu disse eu não uso eu deixo para de noite para aproveitar os eventos tá galera e agora eu vou fazer a gestão do meu acampamento tá que também é muito importante você colocar as coisas para craftar enquanto você tá fora então, ali eu já vou fazer a distribuição direitinho, bonitinho. Vocês vão ver, vocês vão ver aí. É... Bom, o vídeo tá ficando longo. Eu já vou encerrar, tá, galera? Um pouquinho de paciência, ó. Aqui eu já coloco pra cá. Entendeu? Aqui. É... Aqui precisa de mais pedra. Eu já jogo pra cá, ó. Mais madeira, beleza. Deixa no talo aqui. É... Aqui eu peguei a carne, mas eu tive que comer. Senão eu já colocaria aqui a carne, tá? É, o que mais aqui, ó? Madeira eu já jogo pra cá, ó. Deixar no máximo aqui. Aqui também já jogo no máximo. É, aqui eu vou dar uma mastigada para subir meu core state. E o restante eu... Eu vou guardar ali, ó, aqui eu já tenho 5, tava precisando, é... e aí eu vejo, ó, corda ali, foi pra lá, tem espacinho pra corda, e assim a gente vai guardando as coisas, tá galera? Eu tenho muito, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 aqui. 9 e 10 aqui, então eu tenho 10 caixas galera, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas aí se vocês querem mais dicas, não se esqueçam de explodir o botão do like e comentar aí qual sua dúvida para o próximo vídeo, no mais é isso tamo junto, valeu, falou eu fui manos